e amigas da rede social. Hoje, diretamente aqui de Jampa, uma tarde um pouco ensolarada, mas com nuvens, espaças na capital da Paraíba. E quero dizer a vocês que no dia 11 de setembro de 2018, essa data é histórica, gente. Data histórica porque está sendo anunciada agora, nesse instante, a mudança da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por pelo professor Haddad. E gostaria de, de antes de falar sobre essa candidatura, dessa substituição, gostaria de falar do que aconteceu, né, da semana para cá. Foi uma coisa impressionante, gente. Cantaram vitória muito cedo, a extrema-direita, os setores reacionários deste país, acreditando nessa ilusão do Bolsonaro. E devido a um episódio, né? Um episódio extremamente terrível, não gostei, e ninguém gostou de São Consciência, porque todo mundo sabe que a vitimação é um processo extremamente oportunista, mas que a população entendeu muito bem, que não teve culpa nenhuma, a não sei mesmo do próprio candidato, que sempre vomitou ódio e, por consequência, trouxe ódio para ele. E o pior, depois da sua recuperação, não, não serviu de nada a lição, e ele continuou postando fotos com armas, como se fosse uma posição de armas. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que ontem, de ontem para hoje, o Datafolha divulgou uma pesquisa, essa pesquisa aponta claramente de que, esse episódio não transferiu nenhum voto para a candidatura da extrema-direita. E o mais importante é de que, há poucos dias das eleições, apenas quatro semanas, o candidato do PSDB, que tem mais tempo na televisão, o grande derrotado nessas eleições, porque foi o PSDB, que não se lembra disso, depois que a Aécio Neves... Obteve 51 milhões, no outro dia impugnou a candidatura vitoriosa de Dilma e, e ajudou a, a fazer o golpe, que afastou a presidente eleita. E o PSDB, que estava aí com a estratégia de todo dia falar mal do Bolsonaro, depois dessa facada, foi também a principal vítima. E a pesquisa de ontem, logo após o episódio, demonstrou claramente que a candidatura de Alguém está derrotada, Bolsonaro não subiu, e quem apareceu no pilotão de frente, juntamente com o crescimento de Ciro, foi o professor Fernando Haddad, que está sendo anunciada agora essa transferência. Mas o mais importante nessa pesquisa, que foi divulgado divulgada pela, pela mídia, pela TV Globo e etc., pela grande mídia, o mais importante foi, foi, foi revelar que 49%, ou seja, a metade do eleitorado brasileiro, diz que vai votar no candidato que Lula indicar. Portanto, não tem mais, menor dúvida dessa estratégia vitoriosa. Gente, prenderam o maior líder político da história deste país. E, não, e, não, e eles achavam que a, a tática estava diferente. Seja o Moro, setor do poder judiciário, setores militares, né, conservadorismo, gente atrasada, ignorante, postaram que, com Lula preso, com uma candidatura extremamente populista, da extrema direita, ia tirar, remover a ideia do povo, da vontade do povo em votar em Lula. E agora está demonstrado que a tática que o Partido dos Trabalhadores fez foi uma tática correta. Porque a nação está aí, a nação está sem soberania. O governo teve é um governo apoiado por eles e está entregando o país, né? A economia... Em pedaços, o desemprego aumentando, a população sem esperança. Semana retrasada, já anunciaram o corte do Bolsa Família, né? em 5 milhões de famílias pobres deste país. As universidades quase sucateadas, os salários achatados, as prefeituras sem receber verbas. E, enfim, a política em terra arrasada, e a população tem memória. A democracia hoje prevalece, gente, porque o voto do Fernando Haddad, o professor Fernando Haddad, que em 2016 recebeu o prêmio em Nova York como o melhor prefeito do mundo, professor Fernando Haddad, que não usou verbas publicitárias para sua candidatura à eleição, que foi o bom prefeito, que foi o ministro da Educação do governo Lula, e de Dilma, um ministro da Educação Exemplar, responsável pela criação do ProUni, responsável pela expansão dos institutos federais, responsável pela criação de 18 universidades públicas deste país, que abriu as portas para a juventude pobre a ingressar na universidade, a sonhar, a ter uma vida melhor. O professor Fernando Haddad é uma candidatura, é um candidato muito preparado neste momento histórico que nós estamos vivendo, gente. Há quatro semanas das eleições do primeiro turno. E não tem menor dúvida que na próxima pesquisa, o professor Fernando Haddad, que é Lula, Lula é Fernando Haddad nessas eleições, vai disparar na frente. Vai disparar na frente. E outra coisa, no segundo turno, com certeza, os votos progressistas, o presidente do candidato a presidente do PDT Ciro Gomes vai ser uma aliança estratégica para a vitória das forças progressistas gente. então o fascismo nesse país está com os dias contados. a volta da esperança, a volta de um Brasil feliz nós estamos vivendo a partir de hoje gente que aí eles não podem fazer absolutamente nada. a nossa é o destempero né? de um general, de um militar, que não tem espaço para nada. E é lógico né, que os Estados Unidos não irá interferir abertamente no processo democrático para querer até mesmo acabar com, com a democracia neste país. As eleições são postas, o PT tem candidato agora para valer, porque antes era para valer, mas eles não deixaram. Proibir até Lula falar, gente na televisão, proibiram de citar Lula. Eles proibiram de citar Lula. Era proibido na televisão falar de Lula. Agora não. Agora o Fernando Haddad vai ter espaço. A senhora Globo vai ser obrigado a acompanhar todo dia do presidente as atividades de Fernando Haddad, as multidões que irão acompanhar fora deste país. E não, não é a menor dúvida, gente. Fernando Haddad, com a apoio das classes trabalhadoras, com apoio dos setores sociais, com apoio das forças progressistas, com apoio do Nordeste, vai ser o nosso presidente da República, se Deus quiser, gente. Então é com muita alegria eu digo a vocês que eu e você temos agora né, um candidato indicado por Lula, porque Fernando Haddad é preparado Fernanda Haddad é um professor da USP, formado em Direito, mestre em Filosofia, doutorado em Economia e Sociologia. Portanto, minha gente, vamos em frente, porque nós temos hoje uma candidatura vitoriosa, uma candidatura do povo brasileiro. Sem querer imitar nenhum, nenhuma frase, mas estou sentindo de fato, e de direito, e a vitória está se aproximando. Está se aproximando porque o professor Fernando Haddad né, fechou a encruzilhada histórica. Não existe mais a encruzilhada histórica neste país. A força democrática, a democracia vai vencer. E o voto em Fernando Haddad é o voto pela democracia, contra o retrocesso, contra o reacionarismo, contra a ignorância, e contra o atraso econômico que o Brasil hoje está sendo assolado. Portanto, vamos em frente. Estaremos no dia 7 de outubro, onde você estiver, em qualquer lugar deste país, já sabe o compromisso pela democracia e pelo futuro das nossas presentes e futuras gerações, com o professor Fernando Haddad, 13, porque Haddad é Lula e Lula é Haddad. É Haddad, é Haddad. Muito obrigado. E até outra oportunidade, se Deus quiser.